Olá aluno, olá aluna, bem-vindos ao módulo 1 do nosso curso de planejamento estratégico, o um módulo que vai falar sobre os conceitos básicos do planejamento estratégico, vai também abordar sobre análise de ambiente, então vamos lá. Então, nessa fase introdutória, vamos começar com o conceito do Djalma de Oliveira, que é um autor que a gente vai estudar ao longo do curso e é um estudioso de planejamento estratégico. Então, vamos começar com o conceito dele. Planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende a ser diferente do passado. O que a gente pode extrair de informação aqui? Que o planejamento estratégico então, ele é um conjunto de etapas, um conjunto de providências. A gente vai elaborar um plano de ação. né A gente vai pensar vai analisar, vai escolher a estratégia, vai escolher uma ferramenta que nos auxilie nessa estratégia, e isso é serem tomadas, esse conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo. que é essa informação? Pelo executivo, ou pelo menos ser deliberada pelo executivo. Quer dizer que o planejamento estratégico, ele é formulado ou deliberado pela alta cúpula da administração, alta cúpula da empresa. Então, o topo mais alto da empresa, o CEO, o, o superintendente. Então, o topo da pirâmide é que vai cuidar do planejamento estratégico e vai olhar a empresa como um todo. Os demais níveis vão ter outros planejamentos, planejamento tático, planejamento operacional, a gente vai ver ao longo do curso e ao longo deste módulo. Para a situação em que o futuro tende a ser diferente do passado, o que significa isso? que eu vou escolher uma estratégia para quê? Para modificar o meu futuro, para eu poder fazer um plano né, correspondente para alcançar alguma coisa. Alcançar o quê? Alcançar um objetivo, alcançar uma meta, conseguir vantagem competitiva em relação ao meu concorrente. Então, aqui nesse desenho, nesse slide, ele mostra muito bem é, o que é, o que, o que eu quero com planejamento estratégico. Né? Então, onde eu estou, momento presente, onde minha empresa está, né? qual é a situação da minha empresa no momento e onde eu pretendo chegar, qual é a minha meta, qual é a visão da minha empresa. Então, para isso, o que a gente faz? A gente escolhe estratégias, a gente coloca estratégias em ação. A gente vai elaborar um plano estratégico, vai é fazer análise da situação, escolher a estratégia para alcançar um determinado objetivo ou objetivos. E por que planejar? Né? Então, vamos ver por que planejar. É a melhor forma de aproveitar oportunidades e enfrentar desafios. Você vai ver ao longo do curso que a gente vai buscar analisar e observar oportunidades né, que, está, que vem ao encontro ou, se não for feito um planejamento, não é percebido pelo, pela empresa. Então, o planejamento, essa análise, ela observa oportunidades. E a empresa se prepara, se fortalece para poder aproveitar essas oportunidades. Então, ela usa estratégias para aproveitar oportunidades que o mercado, é, que o ambiente em si proporciona. Da mesma forma, os desafios, que nós vamos chamar de ameaças. Né? Os desafios, eu preciso estar preparado para um desafio que possa vir. Então, eu tenho que fazer uma análise do que, de possíveis desafios ou de desaf desafios que já estejam emergentes, que eu possa ter que enfrentar com a minha empresa. E para isso, eu tenho que fortalecer determinadas fraquezas, né? Eu tenho que melhorar determinados pontos da minha empresa para conseguir enfrentar os desafios de maneira mais tranquila, digamos assim. Né? Ele mostra, então, também, no planejamento, o caminho a ser seguido. Então, ele vai dar um norte, né? Então, por que que eu estou fazendo determinada tarefa? O porquê eu executo a minha função? Qual é o objetivo? Qual que é o objetivo? Né? Então, ele vai dar um norte para a empresa, vai dar um norte também para os colaboradores, né? para os departamentos. Promove uma autoavaliação da empresa. Então, eu vou me autoavaliar, eu vou avaliar a minha empresa, onde ela está, qual é a situação dela, qual é a situação dela internamente, qual é a situação dela externamente também, no ambiente, em relação ao mercado. E serve de motivação da equipe. Por quê? É, é o que eu falei. A, a equipe, ela precisa saber o porquê ela executa determinada função. Né? Isso motiva. Saber o quanto ela está contribuindo, o quanto eu estou contribuindo para um objetivo, para um, um caminho, para uma visão que a empresa quer seguir. Isso é motivador. Existe, existem empresas que não têm planejamento estratégico e uh, os os funcionários, eles não sabem porque executam determinadas funções ou determinada ação deve ser executada. Então, há, não há esse entendimento. Então, tem que ter essa comunicação. E também, assim, as, as empresas que não têm planejamento, às vezes, cada departamento trabalha por si. Então, assim, cada departamento tá tomando um rumo e isso não é o adequado. Aqui tem nós temos também um trecho... Do, do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, que ele também é um livro que trata de estratégias estratégias militares, mas muito utilizada também no ambiente corporativo, por empresários. Então, assim, e ele proporciona para gente uma certa reflexão. Então, vamos ver. Se conhecermos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos ter meio resultado de uma centena de batalhas. Se nos conhecermos, mas não o inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. Se não nos conhecermos e nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas. O que ele quer dizer? Se conhecermos ao inimigo, quer dizer, fazer uma análise do ambiente externo, do meu mercado, do meu concorrente. E se eu conhecer a nós mesmos, né? se conhecermos a nós mesmos, ou seja, fazer uma análise interna da minha empresa, onde está o ponto deficiente da minha empresa ou o ponto mais em que eu me destaco, né? Não precisa, precisaremos temer o resultado de centenas de batalhas. O que, que isso quer dizer? Se eu tenho um planejamento, é mais provável que eu consiga alcançar determinadas coisas. O planejamento é adaptável também, que a gente pode, depois, dependendo de certas ameaças, oportunidades, a gente realiza uma adaptação desse planejamento mas é sempre de forma consciente. Então, eu vou para a batalha, né, que é a batalha do dia a dia, batalha no ambiente corporativo, no mercado, de modo mais consciente, de modo mais racional, sabendo quais são as minhas fraquezas, sabendo quais são as oportunidades, analisando meus concorrentes, certo? Se, não, se nos conhecermos, mas não o inimigo, para cada vitória, sofreremos uma derrota. É como se fosse assim, eu fiz análise parcial, eu fiz análise... Eu só tô pensando em mim, eu só tô pensando em otimizar a minha produção, né? Eu tô só pensando, por exemplo, otimizar a produção, otimizar algum uma, setor da minha empresa e sempre melhorar a minha empresa e esqueci ali do concorrente ou do mercado, certo? Então eu vou ter feito uma análise parcial, né? 50%. Então para cada vitória, sofreremos uma derrota. Então a análise ela tem que ser completa. Se não nos conhecermos e nem ao inimigo, sucumbiremos todas as batalhas. É a quem não tem o planejamento, né? Então, se eu não tenho planejamento, eu vivo cada dia apagando fogo ou fazendo ações que, de repente, nem precisavam ser feitas, né? Eu precisava otimizar outro tipo de ação ou eu escolher uma, uma estratégia adequada. Então, a chance né, de, de não dar certo, né? A chance de sucumbir às batalhas é muito grande. É o que geralmente o SEBRAE é, fala também sobre isso, as empresas que não têm planejamento, elas costumam sofrer mais, até mesmo ir à falência, né? Então, nessa unidade, nesse módulo, o que, que a gente vai estudar? A gente vai estudar, na unidade 1, o que é o planejamento estratégico, a gente vai aprofundar sobre esse conceito de planejamento estratégico e quais são os seus processos. E na unidade 2, a gente vai aprender a realizar e vai estudar sobre análise de ambiente. Então, a gente vai estudar sobre análise de ambiente interno, sobre análise de ambiente externo, né? Para poder fazer, para poder iniciar toda essa caminhada do estudo do planejamento estratégico. E o que a gente vai estudar, então, na, na unidade 1? Na unidade 1, um, a gente vai estudar o planejamento como uma função administrativa. Então, o planejamento, ele faz parte das funções administrativas, que é planejar, organizar, dirigir, controlar. Né? A gente vai estudar, ter o conhecimento dos níveis organizacionais, nível estratégico, tático, operacional, onde está enquadrado o planejamento estratégico na organização a gente vai estudar sobre estratégia empresarial, propriamente dita, né? os conceitos de estratégia, os tipos de estratégia, o processo de planejamento estratégico, iniciando com o conceito de missão, visão e valores. Então, essa é a etapa inicial do, do processo de planejamento estratégico. Então, são etapas racionais. A primeira etapa é definir a missão, a visão e os valores da empresa. Vamos estudar também as escola, escolas do pensamento estratégico. As escolas... Porque pensar a estratégia, ela pode ser pensada de várias maneiras. Concorda comigo? Existem várias maneiras de pensar a, a estratégia em si, para formular a estratégia. Né? E Mintzberg, por exemplo, ele, estuda, ele classificou é, a estratégia em escolas de pensamento estratégico. Então, como a estratégia surge dependendo de determinado tipo de pensamento, se é um pensamento mais racional, se é um pensamento mais visionário, criativo, então nós vamos aprender também sobre a escola de pensamento estratégico. O conceito de objetivo e meta, né, que já é um segundo passo do planejamento, determinar um objetivo, a meta, então a gente tem que entender o conceito, nós vamos estudar nesse módulo, e na unidade 2 nós vamos aprender a análise do ambiente, que é o ambiente externo, que é o ambiente geral, socioeconômico, político, sociocultural. O ambiente, o setor da empresa, o próprio ambiente onde a empresa está inserida, sua área de atuação, quais são seus concorrentes, seus clientes e fornecedores. E vamos estudar também o ambiente interno, que são os recursos da empresa. Né? Então, o que, que eu tenho de recurso, tangível ou intangível? Né? O que, que eu tenho ali na empresa que pode ser meu diferencial, qual que é a minha competência essencial em relação aos concorrentes, a competência essencial que faz com que minha empresa se destaque, um ponto diferente ali em relação ao meu concorrente, e a cadeia de valor, o que, que eu agrego de valor durante a produção ou durante a formulação do serviço, mas principalmente a produção, na etapa de produção, que é agregado de valor ali, para que meu cliente tenha uma percepção diferente da, da minha empresa em relação ao meu concorrente. Preparados para o módulo 1? Então vamos lá, bons estudos e até mais.